Olá turma, então estamos de volta agora para o módulo 2 do nosso curso de pensamento computacional. O nome do módulo é Turbinando a Mente com Pensamento Computacional e a gente começa falando sobre os pilares do pensamento computacional, né? São, quais são as bases que sustentam essa metodologia. Então o pensamento computacional... Né, se você procurar na literatura, diversos pesquisadores, eles colocam ali que o PC, o pensamento computacional, ele se baseia em quatro pilares que orientam o processo de solução de problemas. Alguns deles a gente já até discutiu na aula passada, que é a decomposição, a abstração, o reconhecimento de padrões, e aí depois entra uma palavra nova aí que, que é o algoritmo, né, que é bastante comum para quem trabalha com as disciplinas de tecnologia, computação, sistemas de informação, engenharia. A gente aprende a disciplina de algoritmo já no, nos primeiros anos e vocês vão aprendê-la, inclusive, nos próximos semestres. Aí. E aí a gente vai ver nesta aula como, é, como que se vincula essas habilidades do PC, essas três primeiras, a decomposição, a abstração e reconhecimento de padrões, com os algoritmos. Não confundam com os logaritmos, tá? Que vocês aprenderam lá no ensino médio. É outra coisa, outra definição. Bom, então aqui a gente vai definindo um por um dos elementos. Novamente eu vou utilizar problemas do mundo real, porque depois a gente vai chegar em problemas mais específicos da computação. Né? É, a decomposição, que é o primeiro do pilar das. Do, do pensamento computacional, o próprio nome já, já, já o define, né? A decomposição é o processo que divide um problema né, em partes menores para facilitar a resolução. Consiste da análise dos problemas para identificar as partes que podem ser separadas e solucionadas para que depois você reagrupe essas pequenas partes solucionadas até você chegar na solução do todo, certo? Lá na aula passada, a gente falou, por exemplo, do congelamento dos peixes. O congelamento dos peixes era uma pequena parte de todo um processo que envolvia desde a da, da pesca até a venda, né? Mas você tinha um congelamento como uma pequena parte. O problema envolvia muitos passos. Aqui eu coloquei dois exemplos, né? por exemplo, que é fazer um churrasco. O que seria um pequeno problema para fazer o um churrasco? Temperar a carne, por exemplo para fazer o churrasco, você vai ter que temperar a carne, você vai ter que ir comprar a carne, você vai ter que ir comprar o carvão específico. Né? Então, esses pequenos problemas, você já pode ir resolvendo antes de você preparar o churrasco. Às vezes você tem que marinar a carne, ou você tem que deixar ela pronta num dia anterior, não sei. Então, assim pequenas coisas que você pode organizar, para na hora de você efetuar o problema maior, que seria, por exemplo, fazer um churrasco, você já tem pronto algumas coisas que te facilitam. Trocar um pneu, por exemplo. Quando eu fui trocar um pneu a primeira vez, eu usei um vídeo do YouTube. Demorei quatro horas para trocar o pneu. Mas eu fui lá e fui procurando é, informações e fui colocando. Ah, onde é que está a chave de roda? Está aqui. Então, essa já é um problema que eu resolvi. Achei a chave de roda. Onde é que está ali o, o local onde eu vou colocar o macaco no carro? Localizei o local e marquei com um, um, um X lá que eu lembro. Então eu fui resolvendo pequenos problemas até chegar na solução final. Demorou, mas troquei pneu sozinho. O próximo é, pilar do pensamento computacional é o reconhecimento de padrões. e A gente falou dele lá no exemplo dos peixes. Né? Reconhecer padrões a gente reconhece desde a infância. Né? É a partir do reconhecimento de padrões que a gente, inclusive, faz tomadas de decisões. Né? Quando você é criança, você estuda biologia e você vê uma cobra num livro de biologia, você tem a professora falando lá, ó, oh, cobras que têm esse formato de cabeça triangular, elas são perigosas. Então, um dia que você está fazendo uma trilha, você reconhece uma cobra com aquele formato triangular, você fala, opa, lembro lá atrás que esse padrão de ter esse tipo de animal é perigoso, a minha tomada de decisão é não me aproximar. Então os padrões eles são similaridades ou características que alguns problemas compartilham. E é um hábito que nos acompanha desde a infância e é uma, uma construção continuada, a gente vai sempre aprendendo a reconhecer padrões, né? E ele consiste em encontrar similaridades e padrões com o intuito de resolver problemas complexos de forma mais eficiente. Aqui, por exemplo, a gente tem um quebra-cabeças. Uma criança ela vai reconhecer, é, por exemplo, dois tipos de padrões aqui. As peças que são laterais, né? as peças laterais elas têm esses, esse formato ali de ter linhas, né? linha horizontal, linha vertical. E tem as peças intermediárias, né, que são aquelas peças que concatenam com outras. Então eu tenho dois tipos de padrões que eu já consigo para uma criança discernir a diferença entre elas e a partir dali começar a tentar resolver o problema maior. E a mesma coisa a gente fala falando do churrasco, né, é um padrão, eu quero reconhecer quando eu vou no açougue. Eu, sou, eu, eu não sou muito bom de reconhecer tipos de carne, tenho sempre que perguntar, mas a minha mãe é um pouco mais experiente, ela já sabe o que é o patinho, o que é o contra-filé, a capa de contra-filé. Ela tem experiência, ela já comprou várias vezes, ela sabe não ser enganada, coisa que não é muito o que acontece comigo. Às vezes eu já comprei um monte de carne errada, então eu prefiro levar minha mãe. Bom, depois a gente vem para ter, o terceiro pilar, que é a abstração. A gente tinha comentado dele lá, na, no módulo passado, que é retirar o ruído, retirar aquilo que não é interessante, aquilo que não faz parte da resolução do seu problema. Nós, enquanto seres humanos, às vezes a gente está fazendo uma prova, e na computação a gente faz muito disso, é, uma prova do Enem, por exemplo, você tem ali um monte de informações numa questão, e muitas delas não vão fazer parte da solução do seu problema, elas são apenas ruído, elas são apenas informações que você precisa retirar e se focar naquilo que é objetivo, aquilo que vai te ajudar na solução do teu problema. Então, a abstração é a habilidade do pensamento computacional responsável pela filtragem e pela classificação dos dados, daquilo que te interessa. Criando, por meio da abstração, mecanismos que permitam separar apenas os elementos essenciais de um determinado problema, e ignorando dados irrelevantes. Então, voltando por o exemplo do churrasco, né? Vamos supor ali que eu quero fazer um churrasco em uma área coberta de uma casa. E, de repente, a pessoa que me convidou para fazer o churrasco, ela fala, ah, mas vai, vai chover no domingo. né Mas essa é uma informação que não me interessa. Se o churrasco for no domingo e for numa área coberta, a chuva não me interessa, não vai interferir no procedimento de eu fazer o churrasco. Estou numa área coberta. Então, essa informação é irrelevante. Se ela estiver na descrição do meu problema, ela pode ser removida, por exemplo. O próximo e último pilar, que é o mais importante, é o algoritmo. E é ele que entra agora né, como um novo elemento para a gente. O algoritmo ele é uma sequência finita, ou seja, ele tem um conjunto limitado de passos, é, cada qual executável em um tempo finito, então cada passo tem o seu próprio tempo, que pode ser diferente. É, um passo 1 um pode ter um tempo maior ou menor do que o passo 2 e assim por diante. Ele é feito por um agente computacional, por um agente humano né, ou por um agente sintético, um computador. Um algoritmo é uma estratégia ou um conjunto de instruções, agora uma definição um pouquinho mais formal, né, que ele fala de instruções. É, um, é uma estratégia ou um conjunto de instruções ordenadas, né, ordenadas, colocadas em ordem, para a solução de um problema ou execução de uma tarefa. É o, é o componente do pensamento computacional que traz a programação para o domínio do pensamento computacional. Ou seja, né, ele trabalha ali com repetições de código. Algumas palavras novas, nesses slides, elas apareceram. Primeiro surgiu a palavra algoritmo, ele disse que o algoritmo ele é uma sequência de passos finitos, né, colocados de forma ordenada, e depois a gente vai falar que tem que ser numa uma forma lógica também, ele é utilizado para a solução de um problema, e ele é o pilar que agrega todos os demais, ou seja, para resolver um problema de forma algorítmica, a gente utiliza a decomposição, a abstração e o reconhecimento de padrões, né? Ele engloba os outros três, padrões, os outros três pilares do pensamento computacional. Bom, aí a gente vem para uma pergunta, né? Mas como é que a gente ensina pensamento computacional? A gente está falando aqui que é importante, que, que várias vários países têm utilizado, mas como é que a gente ensina, né? A partir de quando? É, quais são os materiais de referência? Onde a gente busca informação? Então, a resposta para essa pergunta é, é... Ela remonta a uma questão antiga, mas sempre atual, sobre formas de relacionar tecnologia e educação, né? Pensamento computacional, temos ali a, a, o ensino de, de habilidades que envolvem, por exemplo, a construção de algoritmos. Então, não tem, não tem jeito da gente fugir é, do eixo tecnologia e educação juntas. É, uma das duas formas que são conhecidas para ensino, né, que a gente vai discutir aqui, é que o computador ele pode ser usado na educação como máquina de ensinar ou como máquina para ser ensinada. Né? A gente utiliza as duas formas na educação desde que né, nós tenhamos uma escola que tem acesso a computadores e, e tudo mais. A primeira versão, ela é conhecida como instrucionismo. Eu poderia falar aqui muito sobre essas duas versões, né? instrucionismo, construcionismo, quem cunhou o termo, quando, mas a gente está aqui numa forma mais enxuta. Vamos direto para a nossa definição. Então, o instrucionismo, ele foca no uso do computador como máquina de ensinar consiste na informatização dos métodos de ensino tradicional, ou seja, o computador é usado para informatizar os processos já existentes. Então, de repente, você fazer acesso ao Google para fazer uma pesquisa, usar um tutorial, um joguinho educativo, você está ali sendo um agente passivo, né? onde você está interagindo com o computador para aprender um determinado conteúdo, seja interagindo, ou seja, com uma ferramenta pronta, ou você está lendo um, um conteúdo de um tutorial. E existe o, con o construcionismo, no qual o estudante ele passa a ser o protagonista da aprendizagem, ele vai construir algo, né? ele vai fazer uso do computador ou de outros elementos tecnológicos para construir uma solução para um problema. é A forma que eu mais gosto de trabalhar né? com os meus alunos, eu trabalho com, com, com crianças, inclusive, e aí a gente diz aqui que o computador ele é uma máquina que... Desde quando a gente entra em faculdade de computação, a gente, a gente aprende isso. Né? O computador ele é uma máquina que repete aquilo que a gente ensina a ele. Ou seja, ele é uma máquina para ser ensinada. No construcionismo, o computador requer que certas ações sejam feitas de forma bem efetivas no processo de construção do conhecimento. Alguns exemplos é, por exemplo, utilizar a robótica educativa. Então, ali você vai ter crianças trabalhando na solução de um problema, mas elas estão sendo protagonistas na construção da solução do problema, no desenvolvimento de programas né, no ensino médio, no ensino técnico ou na própria universidade, onde a gente passa a dominar a tecnologia para aprender determinado assunto ou resolver determinado problema. E aí a gente também tem alguns lugares aqui onde a gente pode buscar material, inclusive pra, como repositório para que nós, né, caso, caso tenhamos interesse né, de ensinar nossos filhos, sobrinhos, né, eu tenho, tenho muita vontade de ensinar meus sobrinhos sobre diversas coisas, a gente tem aqui algumas referências nacionais e internacionais, algumas traduzidas já para o português. O primeiro, né, por onde começar a pesquisa sobre pensamento computacional? A gente tem o code.org, que é uma organização sem fins lucrativos, mantida por grandes corporações, grandes empresas, né? A gente tem uma, a Microsoft, o Google e o Facebook, com o objetivo de divulgar e ensinar programação a pessoas de todas as idades. Então, material muito interessante, disponível para gestores, né, professores de escolas. A gente tem o um livro Computação Desplugada, é um livro que eu já usei em algumas atividades, inclusive, para ensino de pensamento computacional. Lembra que eu falei lá que uma das possibilidades de ensinar pensamento computacional é começando com atividades desplugadas, que são aquelas sem a intervenção, sem a utilização do computador, né? usando jogos, papel, caneta. Né? E o livro do pensamento computacional, o livro Computação Desplugada, ele traz para a gente é, um conjunto de lições que podem ser aplicadas em idades das mais diversas, em crianças das mais diversas idades. Né? A gente também tem dois currículos atualmente, o currículo do CIEB, que veio do, de um trabalho bastante árduo, de muita gente né, que, que construiu, e o currículo da SBC, que mostra como a gente pode incorporar, desde o ensino básico até o ensino técnico, inclusive o ensino superior, o pensamento computacional, e a gente tem o Programer, que é uma das iniciativas nacionais para o estímulo ao ensino do pensamento computacional. Todo esse material aqui só pesquisando no Google, tu chega nos lugares de acesso e consegue baixar muita coisa interessante ou encontrar muita coisa interessante sobre PC, sobre pensamento computacional. Bom, pessoal, então, esse foi o nosso segundo módulo né, de pensamento computacional, turbinando a mente com PC. E aí a gente vai, na próxima aula, falar um pouquinho sobre o pensamento computacional em algoritmos. E a gente se vê. Até lá.